Eu sou o Evald, também conhecido como Mágico Mr. Dudes. E eu sou o Ele é fotógrafo e eu, como vocês podem ver, sou mágico. Fazemos parte do grupo de estudos de encantamento, junto com o nosso amigo Felipe. Eu queria mostrar para vocês que, na verdade, o nosso estudo do encantamento surgiu quando eu, fazendo mágica, percebi que as pessoas se encantavam. Quando elas se encantam, elas expressam reações que elas não conseguem esconder. Percebi que quando eu via elas encantando, eu me encantava também e resolvi captar essa reação. Com a ajuda do Maurice, a gente fez várias capturas e resolvemos estudar um pouquinho mais sobre como esse encantamento afeta positivamente as pessoas. Dentro dos nossos estudos sobre encantamento, a gente percebeu o caráter antidepressivo do encantamento a gente também percebeu como esse ciclo do encantamento, de a gente perceber que pessoas que se encantam geram também esse encantamento e quem assiste esse encantamento. E a partir daí também a gente consegue verificar que esse mesmo encantamento é uma ótima forma de estreitar laços e abrir novas conexões. Como referência dos nossos estudos, a gente vai partir de um trecho de uma escritora e mestre em belas artes conhecida como Dale Kushner. Ela fala a seguinte frase No mundo de hoje somos mais familiarizados com o sentimento de desencanto que muitas vezes, muitas vezes leva à desilusão em último caso ao desespero. A capacidade de encantamento é por consequência importante para nosso bem-estar mental, espiritual e talvez também para o nosso bem-estar físico. Quando eu coloco uma bolinha na minha mão e a outra na outra, você pode apostar que tem um encado. Nesse caso, você está certo. Mas toma cuidado com as suas verdades e nas coisas que você aposta. Agora, se eu pego a bolinha, coloco na minha mão, pego a outra, coloco na outra Mas em vez de mostrar para você quantas bolinhas tem em cada uma Eu simplesmente coloco a mão no bolso Você nunca vai saber se tinha uma em cada ou não Mas isso não importa Porque se eu pego essas duas bolinhas Pego a primeira, coloco a primeira na minha mão Pega pego a outra na outra mão. Se você prestar muita atenção, você vai perceber... que você não percebeu nada. E com essa pequena mágica, eu consigo mostrar pra gente como os padrões que o nosso cérebro cria são muito mais frágeis do que a gente imagina. E dessa forma também a gente consegue ver que as ilusões diárias também são muito grandes. E isso é exatamente o que impressiona e encanta na mágica e nas outras artes. Para mostrar um pouquinho para vocês sobre como a nossa percepção é o que gera esse encantamento, eu quero que vocês prestem um pouco de atenção nessa setinha. E eu quero que vocês digam para mim... Para que lado essa seta está apontando? Ah, para a esquerda de vocês, ou seja, a minha direita, certo? Vamos ver? O que acontece então se eu girar essa seta inteira? 180 graus, virando totalmente ela. Ela vai apontar para o outro lado. Vamos lá então. Hã? Continua apontando para lá? Não, calma. Pausa um pouco. Para mostrar para vocês um pouco como esse encantamento é causado pela nossa percepção, eu preciso da ajuda de vocês me indicando para onde essa seta está apontando. Ah, perfeito. Para lá, né? Então, acompanha comigo. Não tira o olho. Ah, ela continua apontando para lá? Calma, não, isso está muito confuso. Vou fazer devagarzinho. Não, não. Continua apontando para lá. Eu não consigo entender. Vou tentar trazer uma ou outra para ajudar a gente. A partir daqui, que eu tenho essas duas setinhas. Acompanha comigo. Elas estão apontando para fora ou para dentro? Hum, para dentro, certo? Boa. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Dentro. Então, eu sei que as setinhas estão apontando exatamente para o papel. Agora olha para cá, que eu tenho um segredo. Eu escrevi uma outra palavra aqui atrás, não tiro um olho. Fora! Exatamente! Como eu coloquei a palavra fora aqui, as setinhas agora apontam para fora. Essas. São só algumas formas que a gente consegue enxergar e consegue pensar para poder espalhar esse encantamento para vocês. Então, se você, de alguma forma, sabe como produzir encantamento através da arte ou sabe formas de capturar esse encantamento para que a gente consiga continuar com esse ciclo do encantamento, entre em contato com a gente. Você pode mandar um e-mail, que assim a gente mantenha um contato mais próximo para a gente poder avisar quando a gente tiver novas atividades. Então, sejam bem-vindos e muito encantamento para vocês!